Comparando uma costura mal feita com uma costura bem feita. Isso daqui, ó, é uma calça social comprada em loja, no fast fashion. Aí quando você olha o avesso da calça, você já consegue perceber que ela tem um péssimo acabamento. Primeira coisa, tá vendo isso aqui, ó, na borda? É uma costura de overlock. Sempre que você vê isso aqui, não importa a marca. Isso aqui é lixão. A mesma coisa é entre a entretela. Isso aqui, ó, é entre a entretela mais barata do mercado. Isso aqui é praticamente papel, esfarela no teu corpo. Olha o acabamento desse zíper, horrível, todo torto, todo exposto, olha aqui. Agora, vamos comparar com uma calça que eu costurei sob medida. Começando pela parte de fora, pra gente observar o corte do tecido. Olha como tudo se encaixa, listra por listra, listra por listra. Aí, lembra que na outra calça, eu mostrei... Nas bordas de costura, uma overlock safada. Pois então, você faz isso daqui, ó, pra ter um acabamento perfeito. Isso aqui é viés de qualidade, feito com a costura Hong Kong. Tá vendo esse, esse zíper aqui, ó? É um zíper invisível, é diferente do outro tipo de zíper da calça. Mas olha esse acabamento perfeito, ele é bonito até... Pelo outro lado. Outra coisa, olha esse acabamento aqui, ó, do finzinho do zíper. Não tem aquele rabinho de zíper aparecendo. Tem um acabamento aqui, ó.